tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia então Pedro tomou Jesus a parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, onde há um templo católico, Existe um sinal de uma comunidade que se reúne. Todo templo é expressão da fé de um povo. E muito mais do que esse templo, inclusive grandioso, no qual nós nos encontramos. Somos o templo de Deus. Somos igreja. Uma construção cujas pedras são cada um de nós que formam esse edifício espiritual. Nós somos templo do Senhor. E nos templos existe o costume de se colocar, bem como também em outros prédios, a pedra fundamental, que é como o marco da construção. É um sinal do início, é ali onde tudo começou. E hoje essa figura da pedra tem muita importância em toda a liturgia, a começar pela primeira leitura. O povo está no deserto reclamando de sede e Deus ordena a Moisés que com o seu cajado possa ferir a pedra, a rocha, de maneira que dela saia água e o povo todo seja saciado. Da pedra saiu água. No Evangelho, há uma outra pedra, Pedro. Desta pedra rude, desse homem, pescador, com temperamento intempestivo em alguns instantes, Deus extrai o melhor. Jesus é aquele que sempre vai extrair o melhor dos seus seguidores do seu discípulo que se torna apóstolo e que hoje se torna a pedra da igreja. A pedra, diríamos, fundamental sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. Se você fosse, permitam-me, escalar um time, você escolheria os apóstolos, estes homens que o Senhor escalou? Pouco provável, não é? O Senhor chama a homens tão imperfeitos porque ele vê aquilo que cada um tem de melhor e o Senhor extrai deles aquilo que eles trazem no coração, o seu anseio por conhecer a Deus. E hoje Jesus faz essa pergunta: quem sou eu para vocês? Justamente para que ele pudesse se revelar ainda mais Mostrar a sua real identidade Pedro, naquele instante Repleto do Espírito Santo Diz, tu és o filho do Deus vivo O Messias Pedro, foi Deus que te revelou isso, disse Jesus Pedro não vê em Jesus apenas um homem Vê nele o Filho de Deus. Mas este mesmo, que hoje foi elogiado por Jesus, Pedro, a pedra, minutos depois vai ser chamado de pedra de tropeço. Por quê? Pedro, ainda que tivesse recebido por a ação do Espírito Santo, essa revelação de que Jesus é o Messias, ele tinha ainda aquela ideia de um Messias triunfalista, de alguém que tendo o poder agora, ia fazer com que Israel voltasse a ser um povo grandioso, e não mais um povo oprimido como havia se tornado. Ele pensa que Jesus veio para resolver todos os problemas da sua época. E quando Jesus começa a falar que ele deve sofrer, que ele será morto pelas autoridades religiosas, Pedro se acha no direito de dizer, como se ele estivesse até muita moral com Jesus, não é? Jesus, que Deus não permita isso. Nesse instante o Senhor repreende Pedro Porque ele está pensando conforme os homens E não de acordo com o projeto de Deus Daquele sofrimento de Jesus Viria a redenção Era um ato salvífico Jesus crucificado Pedro não queria essa imagem de Jesus derrotado Ele queria sim um Jesus triunfante e nós vamos ver que o triunfo de Cristo, a sua vitória, está na cruz. Não é a cruz que vence Cristo. É Cristo que se mostra vitorioso na cruz. Nós também passamos por momentos de cruzes muito difíceis. Entre eles, o luto. É algo que nos pesa, é algo que não conseguimos compreender e que leva muito tempo para trabalhar dentro de nós, uma verdadeira cruz, assim como a cruz também se apresenta como um grande mistério, mas nós vemos na morte de Cristo a esperança, porque esta esperança que nós nutrimos tem o um nome, é o próprio Jesus e quando nós apresentamos os nossos falecidos, as pessoas queridas que passaram pela nossa vida e olhamos para a cruz de Cristo, nós encontramos nela a esperança da vida eterna. A cruz que agora se apresenta como escada para o céu. Ainda que nós tenhamos presenciado o sofrimento daqueles que partiram, ou até mesmo estejamos, estejamos experimentando o sofrimento, nós somos convidados a olhar para Jesus Este mesmo Que alguns consideram como derrotado Assim como nós também Podemos talvez Acabrunhados Por tantas dores e experiências na vida Podemos nos considerar Mas Jesus É aquele que mostra que a vida Prevalece E Da morte de Cristo Brota a água da vida do seu peito aberto jorram sangue e água esta água que nos sacia esta presença de Deus que vem até nós a sua graça que nos mantém em pé a sua graça que nos faz igreja nós estamos num tempo e até mesmo dentro da igreja em que muitas pessoas arremessam pedras tal como no tempo de Jesus, alguns se achavam no direito até mesmo de jogar pedras sobre aqueles que eram considerados pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pedras que são lançadas por conta de insatisfações pessoais, de uma agressividade que está dentro das pessoas e até mesmo em relação à própria igreja, quando não, em relação ao nosso próprio Papa Francisco. Hoje, olhando para Pedro, que é a pedra, nós olhamos também para aquele que Jesus escolheu como um fundamento desta igreja, como um sinal de unidade, como um sinal de que Deus realmente fala conosco. As pedras jogadas com insultos, com inverdades com ofensas sem fundamento algum, com tantos equívocos, causam destruição. Mas as pedras que são reunidas podem servir para a construção de uma casa, para a construção de um poço, e em outros tempos, na Idade Média, até para a construção de pontes. Quantas coisas se pode fazer com as pedras? Algumas pessoas têm chácaras, não é? E de forma decorativa, empilham as pedras e relembram tantas outras construções de outros tempos. As pedras, quando reunidas, juntas, podem edificar um lugar que realmente oferece abrigo, um lugar, como no poço, de onde se extrai água, que é vida. As pedras reunidas podem se transformar numa ponte que é passagem, que liga uma margem à outra. O que essa figura da pedra quer dizer? Se nós que somos pedras desta construção, nos unimos como igreja, quantas coisas podemos fazer em benefício da humanidade? Quantas pontes de diálogo que podem unir as pessoas? Quantas casas que são é, acolhidas... Dos fiéis católicos, não é? Que fazem com que os outros se sintam em casa, também nesse espaço. Quanta vida estas pedras também podem gerar através da obediência a Jesus Cristo. Através daquelas experiências tão duras nas quais nós encontramos também Jesus. Ainda que crucificado, aquele que vive Pois ressuscitado está, olhemos para Jesus e diante daquelas pedras que parecem ser um grande obstáculo, nós podemos agora encontrar uma razão de salvação. Diante daquilo que é difícil de lidar na nossa vida, que parece uma barreira no nosso caminho, como é a morte, nós podemos enxergar um sinal de esperança do Cristo que também passou pela morte, Vivo está e nos comunica a vida E se nós acreditamos na ressurreição Cremos também que aqueles que morreram em Cristo Com ele viverão Que assim seja a nossa esperança Que assim seja a razão da nossa fé Fundamentada em Jesus Cristo Em Pedro, aquele que é a pedra Que o Senhor construiu a sua igreja Que somos nós Vamos ficar em pé? E como igreja, nós queremos rezar juntos,